Olá! Eu sou a Vida do blog Santa Ironia, e hoje eu vou te ensinar como remover esmalte com glitter. Eu tô usando esse esmalte já vai fazer uma semana, e esse é o rosa cristal, da linha Crystals, da Avon. E, gente, ele é texturizado, ele tem textura de... Aqui, texturinha de areia, então é muito difícil de tirar. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu tiro normalmente, porque comentaram lá no meu Instagram que esse esmalte é lindo, mas dá trabalho pra tirar depois. E eu vou mostrar que não dá, que tem um jeito muito fácil. E eu vou ensinar hoje pra vocês. A gente vai precisar de papel alumínio, algodão e acetona. Eu uso acetona, mas pode ser removedor de esmalte também, só que vai demorar um pouquinho mais pra sair a gente começa cortando o com papel alumínio eu normalmente corto uns quadradinhos pra caber meu dedo só com os cinco pedacinhos recortados eu pego meu algodão e eu abro para ele ficar mais fino e eu molho ele bem molhado eu vou colocar o algodão em todas as unhas e vou deixar ele ali não esfrega, só coloca em cima pra ele colar bem ali na unha. Eu vou pegar os pedacinhos que a gente cortou e vou embalar o dedo, só a pontinha em que tem acetona, bem embaladinho. não tiver papel alumínio, pode ser qualquer outro papel filme ou qualquer coisa que de, mantenha o dedo aquecido e a acetona bem concentradinha ali. Pode ser papel filme um pedaço de plástico, só não cola a fita adesiva aqui, né, porque daí vai ser ruim de tirar depois. Vai ficar essa coisa linda. <risos> mas eu vou ficar com ele por uns minutinhos, uns 2, 3 minutos. Eu sinto meu dedo bem quentinho aqui dentro, tipo, dá uma agoniazinha. Mas não estraga, não, dá, não vai fazer mal pra unha. É só realmente pra ele soltar bem o esmalte, conseguir tirar bem fácil. Então fica assim um pouquinho, vai fazer alguma coisa. E daqui a pouco eu volto a mostrar como tira. A few moments later. Então, eu fiquei... 10 minutos com isso aqui na mão. É um pouco agoniante, confesso, porque começa a ficar bem quentinho e parece que teus dedos estão suando. Mas, em compensação, o esmalte sai muito mais fácil, então vale a pena. Agora eu vou tirar esse papelote. Eu, vou, eu tiro um de cada vez, mas eu não sei se faz alguma diferença eu tirar todos. E eu reaproveito esse papel para a próxima mão, então eu não vou jogar fora. Vou pegar... Um algodão mais fofinho, mais cheio. Então, vou cortar um pedaço aqui. Assim, mais gordinho. Não vou molhar ele tanto, vou molhar só um pouco. E aí, a tirar normal sai muito fácil. Ó. Tudinho. <risos> Gente, sério. Quando, o dia que eu descobri isso aqui, eu me senti muito genial. Porque o esmalte sai muito fácil. E é um esmalte que normalmente tu leva horas gasta muita acetona e muito, muito algodão pra tirar, porque é um esmalte texturizado. Então ele tende a ser mais difícil de remover. E assim, ó, ele sai praticamente inteiro. Não precisa fazer muito esforço. Aí se ficar algum pedacinho, alguma parte que não saiu bem, normalmente a ponta da minha unha, como ela é bem comprida, é uma parte mais difícil de tirar. Tu bota mais um pouquinho de acetona, o de algodão com acetona, não precisa nem botar o papel em cima, que sai. E, tipo, é mágico, sério. Ó. Oh. <risos> Gente, muito amor por essa técnica. Sério. Ó. E aí é só tirar melhor dos cantinhos, que já tá mais solto, então sai tranquilo. Essa minha unha tá um caco, coitada, tá toda errada, tá quebrada. Tá faltando um monte de pedaço na coitada, mas ela tá aqui, firme e forte, isso que importa. Vou pegar outro algodão limpinho pra tirar os, as rebarbas que ficaram. Mas, gente, sério? Eu demorei o quê? Dois minutos tirando o esmalte efetivamente? Tipo, eu não fiquei horas aqui esfregando minhas unhas pra, porque dói, sério. Então, tipo, é muito mais vantagem tu, ficar, tu passar um tempinho com o papelote na mão. Inclusive, criança Acho isso o um máximo. Então, eu fiquei brincando com a minha prima <risos> de botar a mão perto dela. Ela achou maravilhosa minhas unhas metálicas. No caso, de papel alumínio. Então... É pra nunca mais ninguém reclamar que esmalte com glitter é ruim de tirar. Sério. Porque é muito simples. Sai tudinho. Tudo. Muito, muito mágico. Agora eu vou tirar da outra mão e volto a falar com vocês. Então, gente, o resultado final é esse. Unhas limpinhas, sem esmalte nenhum, um pouco de glitter espalhado pela mão, porque é a vida. E unhas amarelas, porque estou é blogueira de unha e não tem unha amarela, tem uma coisa errada, bem errada. Então, tá, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se tu gostou, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal pra receber mais dicas e saber mais sobre tudo que eu falo aqui. Um beijo e até o próximo! Tchau!